A nossa visão do futuro na Leroy Merlin em termos de digital data está focada no cliente e nos nossos colaboradores. Queremos ser uma evidência no mercado da melhoria do habitat em Portugal. Nos próximos dois anos, temos que transformar todos os nossos sistemas, modernizar esses sistemas para eles serem mais abertos, mais evoluíveis, mais seguros também precisaremos conseguir o desafio de eh, contratar eh, os novos talentos digitais que precisamos na nossa, nas nossas equipas. Os eixos principais de desenvolvimento das nossas capacidades dos nossos talentos são temas do dado, data analysts, data engineers, até data scientists, eh, para nos acompanhar no digital, mas também nos negócios. Queremos nos tornar parceiros do negócio, nós do digital temos que ser capazes de testar as nossas soluções, de entregar soluções super confiáveis, super evolutivas e super robustas. A Rammerlin enfrenta um desafio muito grande que é por ser uma transformação digital. Nós somos uma empresa de brick and mortar e para isso temos um grande desafio e precisamos de pessoas para fazer essa transformação, mantendo o nosso ADN de proximidade, mas rumo a um futuro mais digital e mais ágil. Estando do Grupo ADEU, temos projetos internacionais e temos contacto com outras culturas, o que torna também muito interessante para as equipas que trabalham, as equipas de desenvolvimento também, porque estão a trabalhar em projetos de grande dimensão e, e entre continentes. O nosso ADN é muito de ir para a frente, de fazer da meritocracia, Uh, portanto, eu diria que é o que eu mais destaque na cultura organizacional, sobretudo ligado ao Haiti. As mulheres no Haiti estão cada vez mais presentes, nós temos vários casos de sucesso e acho que essa tal diferença de que o Haiti era classicamente uma, um negócio de homens, hoje em dia já que não faz sentido. Nós estamos a construir novas equipas no digital. Portanto, fica atento, que pode ser que esteja no Romerland a tua próxima grande oportunidade. Se o teu desejo de desenvolvimento pessoal e profissional bate com o nosso desafio, junte-te a nós.